Muito boa tarde a vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix. Estamos aqui nas lojas Quero Quero, no centro de Rio Negro, na rua Vicente Machado. Lembrando também que a Quero Quero é em Mafra, na rua Felipe Schmidt 229, onde você vai encontrar as mesmas opções que nós vamos contar para vocês da loja Infinita. Vamos começar com os detalhes, com o gerentes, com o João, da loja aqui de Rio Negro e também com o Daniel da loja de Mafra. Vamos dar aquele giro legal, virtual, para vocês conhecerem. Já estão me acompanhando aqui, já estão vendo o que eu tenho aqui, uma almofada muito legal, que já é para vocês começarem a entender, como eu também comecei a entender, o que é essa loja infinita. Daniel, aqui do meu lado esquerdo, já começa contando para nós essa novidade. Daniel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os seguidores do Rio Mata Mix. Isso mesmo, Márcio. Hoje a Quero Quero está com uma novidade hoje dentro de sua própria loja. Hoje nós temos a nossa loja infinita. São infinitas possibilidades de alguns produtos aí que antigamente a gente não trabalhava e hoje a gente pode dizer para o cliente que nós não vamos mais dizer não para o cliente quando o cliente chegar na loja, certo? Então, por exemplo, nós temos várias linhas aí novas, nós temos hoje tapete, almofada, banheira de hidromassagens. Vocês vão ver daqui a pouquinho ali tudo ali dentro da loja. Então, são infinitas possibilidades que hoje o cliente pode encontrar dentro da loja se quero quero. E dentro dessas possibilidades, claro, não precisa você se deslocar mais. De repente, 100 quilômetros, 110 quilômetros, ir a Curitiba, ir a Joinville, etc. A Quero Quero está aqui com a sua loja. Daniel já deu essa dica, o João já vai contar para nós. Já vamos dar um giro muito legal para sabermos quais são essas novidades. Fala para nós aí, João. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes do Rádio Mundo. É, Rio Mafra Mix e quem está nos assistindo, que bom que vocês estão aqui conosco né Então vamos lá, vamos mostrar a loja infinita, como é que ela funciona Essa super novidade, infinidade de produtos que a Quero Quero está trazendo Aqui para Rio Negro, para Mafra e para toda a região né Então vamos lá, separei alguns produtos aqui Vamos começar por esse ambiente né Olha só que bacana, a loja infinita você consegue caminhar dentro dela Uma loja online que você caminha dentro dela que bacana esse lustre, tá? A Quero Quero trazendo diversidade de produtos para a nossa região, né? Toda a linha de banheiras, né? Agora você não precisa mais se deslocar, ir para um grande centro, Curitiba, Joinville, às vezes para comprar aquele produto que você quer. A Quero Quero tem em nossa cidade, né? Vamos continuar aqui, que vocês podem ver que a Quero Quero montou vários showroom aqui com designs diferentes até para ajudar o nosso cliente a escolher o produto que melhor agrada às vezes para a sua casa, né? Então ele monta ambientes, está preparados aí para a gente fazer esse tour virtual e conhecer a melhor situação. Que nem ontem eu estava falando para um cliente nosso, a gente fica naquela dúvida dessas lâmpadas aqui para ver se fica legal o nosso ambiente, a Quero Quero trazendo o showroom e demonstrando como é que ficaria. Né? Então são mais de 20 mil itens que a Quero Quero está trazendo hoje dentro dessa loja. Essa loja aqui ela existe, é uma loja física lá no Rio Grande do Sul tá? e essa loja tem mais de 4 mil metros quadrados, trazendo mais 20 mil itens para nossa categoria, né? Então, olha só que legal. Aqui eu também, ontem até falei aí sobre a Porto Belo. A Porto Belo trazendo muita diversidade aí e muita qualidade para os nossos produtos, né? Vamos continuar passeando aqui pela Loja Infinita. A Loja Infinita, uma infinidade de produtos... Né, aumentando também o nosso mix nossa qualidade de produtos aí para você que quer fazer aquela mudança na sua casa deixar a sua casa muito mais bonita toda a diversidade de cerâmicas né pisos porcelanatos revestimentos e a gente vai caminhando por dentro da loja infinita e conhecendo muito o produto que a loja infinita traz para nós eu vou mostrar agora para vocês eu vou achar o caminho aqui. Dos pisos laminados, né? O piso laminado, geralmente a gente chega dentro da loja e vê apenas uma peça. Isso acabou agora, tá? Com a loja infinita, você vai estar tá vendo o laminado montado em um showroom. Olha só que bacana, né? Então agora não tem mais só aquela peça lá, né? Então agora tem a quantidade de peças para você ver como é que ficaria melhor na sua casa. Ver se é isso que você gostaria, se, se é isso aqui ficaria bacana, né? Também temos aumentado a nossa linha de portas, janelas, portões, né? Vamos dar uma caminhadinha aqui pelas portas também. E conhecendo a loja Infinita, né? Vamos desfilando enquanto isso aqui. O Daniel vem de novo aqui para o bate-papo e conta também mais novidades. Daniel, a sua loja continua aqui. Ela está lá no Rio Grande, mas é a Infinita com super novidades. Com certeza, Márcio. Uma coisa bem interessante dentro dessa loja é que se o cliente se agradou por algum produto, a gente entra em contato com o consultor lá dentro da loja física, que nem o João falou, né? São uma loja de 4 mil metros quadrados. A gente faz uma chamada de vídeo com o vendedor lá. O vendedor vai até o produto, mostra de pé a cabeça o produto, Tira todas as dúvidas do cliente, a gente fica conversando com o vendedor em, em, na chamada ao vivo ali, né? É muito interessante mesmo. Então tem aquela dúvida, às vezes, ah, ela é pós-free, ela não é ela, é, ela é de gelo, não é? Então o vendedor lá dentro da, da loja infinita vai até o produto, vai abrir o produto, vai mostrar de ponta a ponta para nós e tira todas as dúvidas que tenha o cliente no momento aqui. É uma maravilha mesmo, Márcio. Legal, obrigado, Daniel. Voltamos para a tela, então, agora com o João. É a loja infinita da Quero Quero e essas super novidades, João. Isso mesmo, então nós continuando aí visitando os produtos que agora temos na Loja Infinita. Olha só a quantidade de modelos de louça sanitária, vaso, lavatório aí para você deixar o seu banheiro muito mais bonito, né? Também toda a linha de cubas, olha só que legal esse vaso no preto aí para você deixar a sua casa muito mais elegante, e muito mais bonita. E como o Daniel falou agora há pouco ali... Tá? A loja infinita, ela também Traz toda a parte de construção Uma infinidade de produtos Mas também na parte de eletro tá, e Traz vários produtos, tá? e como o Daniel já havia falado Então, temos algumas dúvidas Entramos em contato Com uma pessoa lá no outro lado Essa pessoa tira dúvida no tempo real para nós né? Então continuamos aí Caminhando, olha só A variedade de produtos Que a Quero Quero está trazendo Que bonita essa linha Inox tá? Essa linha Brastemp, Consul Eletrolux, demonstrando o que a gente tem de melhor aí no nosso mercado. E agora em Rio Negro e Mafra também, né? Fogão a lenha aqui, um fogão bem moderno e no preto. Olha só que joia, aquele fogãozinho com espelho de vidro em cima, né? Que o pessoal muito procura. E vamos continuando aqui, ó. Falando também aí, continuando a parte da construção, a gente trouxe um gama, uma gama muito maior de produtos aí também na parte de iluminação, tá? Olha só que legal! Isso não precisa ir em grandes centros, em home centers. Agora a quero quero traz isso para você aqui na porta da sua casa. Olha só que bacana essa linha da abajures pendentes para você deixar a sua casa muito mais com estilo, muito mais agradável do jeito que você gosta. Vamos continuar aqui. Vamos pegar, vamos demonstrar mais linhas que a Quero Quero traz. Tá, enquanto isso, né? Enquanto o João vai se, se, se ajeitando lá, o Daniel. E o móvel, né? Infinito, porque é uma infinidade mesmo. É muito bom, é um lançamento muito, muito legal mesmo que a empresa está fazendo. E para hoje nós não chegar e dizer não para o cliente, né? Então, hoje nós temos de tudo mesmo. A linha de tapete, almofada, decoração. A própria, a, conforme for andando ali, né? o showroom já monta ali. Como você acha que fica na sua casa, tem aquela dúvida assim, às vezes, ai ah, meu Deus, como é que fica tal. Dentro da loja infinita, você consegue demonstrar tudo para o cliente. E fora novas linhas de piso, às vezes tem referências que a gente não tem na loja, o cliente vindo com a referência, ah, eu não consigo achar ah, o piso lá na onde que eu comprei. Vem aqui na Quero Quero, que a gente tem a referência, a gente consegue entrar lá dentro da loja lá e consegue ver aquilo que o cliente necessita mesmo. Isso é uma velocidade no atendimento, novidade, claro, com a Quero Quero, João. E a sua loja infinita Isso mesmo, e olha só, não para por aí eu Separei aqui, ó, nada melhor do que No final de semana nós temos O nosso cantinho do churrasco O nosso jardim bem separado Bem bonitinho, para receber nossa visita Até um domingo agradável com a nossa família E eu quero quero agora, trazendo uma infinidade De variedades, para você deixar O seu quintal, o seu jardim muito mais bonito né? Olha só que legal Agora temos toda a linha De churrasqueiras tá? Isso é algo que a gente não tinha Olha, bonita aqui, para quem gostaria de um, algo mais elaborado, né? Algo mais sofisticado, também já preparado aí para o seu ambiente. É só chegar, colocar e fazer aquele churrasco e não pode esquecer de nos convidarmos, né? Trazendo muito mais variedade também na linha de lavadoras de alta pressão, principalmente a linha da Karcher, linha da Eletroplast, Jacto, Vap, né? todas as linhas ótimas, boas de mercado aí que o pessoal gosta e não podemos deixar de lado aí o nosso amigo construtor, aquela pessoa que gosta de ter o seu hobby, a Quero Quero também aumentando muito mais o seu mix em ferramentas para construção, olha só que legal né, vamos dar uma caminhada aqui pela parte de ferramentaria, toda a linha de compressores, geradores, serras, esquadrilha né, tudo que você precisa aí para sua marcenaria, para sua construção até para você que gosta de fazer um hobby em casa, né? Agora vou mostrar uma área muito bacana, tá? Isso aqui é uma parceria com a Intelbras. A Intelbras traz para nós aqui, exclusivamente na Quero Quero, showrooms montados da Casa Conectada. O que, que seria a Casa Conectada, tá? Aqui é, nós trazemos variedade de produtos da Intelbras, onde a gente consegue ter automação dentro de casa. O que, que seria isso aqui? Eu quero chegar em casa, tal horário, quero que eu chegue e esteja uma musiquinha tocando... É, eu quero uma fechadura eletrônica, tal, tá? quero aumentar a segurança da nossa casa. Então a Intelbras traz tudo isso na casa conectada. E além de tudo, né? vocês sabem, esses tipos de produtos agora a gente já consegue controlar pelo celular. Né? Então a gente consegue estar tá chegando em casa, pedir para ligar o liquidificador, por exemplo. A gente tudo consegue fazer isso na parte conectada da Intelbras. Né? Falando nisso, né, aumentando também a nossa gama de celulares, toda a parte de eletro aí, já que falei da casa conectada, a gente tem como se conectar com ela, né? Então, linha de iPhone, é, Samsung, Motorola, Xiaomi, tudo o que vocês quiserem, a Quero Quero traz aqui na li linha infinita. Daniel, quase cansei desse giro aqui, a gente sentadão, tranquilo, olha a comodidade, hein, para você montar a sua casa. Com certeza, Márcio. E também o nosso ambiente, né? Aqui hoje nós temos duas poltronas, aqui, é onde que o cliente pode ficar bem confortável, ele pode ver tranquilamente o produto, se é mesmo o produto que ele quer, é, com maior tranquilidade mesmo. E nós temos hoje toda essa gama de produtos aí, são quase mais de 20 mil produtos aí, que a gente consegue atender aos clientes. Principalmente, o João comentou dessa linha da Intelbras aí, é uma linha nova aí que a gente está trabalhando de segurança, muito bom mesmo, Márcio. E a gente convida o nosso cliente para vir aqui na loja, né, tanto em Mafra como em Rio Negro, vir conhecer a nossa loja aqui e, quem sabe, se agrade por alguma coisa aí que está sonhando há tempo né? e nós aí conseguimos realizar o sonho, aí, principalmente mostrando dentro da loja Infinita. Tá certo. Obrigado, Daniel, gerente da loja de Mafra, na Felipe Schmidt, número 229, Centrão de Mafra. Encerramos, então, com o João, gerente da loja de Rio Negro, aqui no centro de Rio Negro, na Vicente Machado. Isso mesmo, encerramos e olha só que imagem que eu separei aqui para vocês, tá? Esse aqui é um porcelanato líquido, tá? Agora quero, quero trazendo aqui para nossa região. E claro, também papel de parede, muito mais sofisticação para deixar a sua casa muito mais bonita, né? Então olha só que imagem bacana que você pode ter na sua casa com esse porcelanato líquido, né? Então, pessoal, vamos lá, vamos aproveitar, vamos conhecer a Loja Infinita aqui em Rio Negro, na rua Doutor Vicente Machado, em Mafra, na Felipe Schmidt, bem no centro do Lido de Mafra. Conheça a infinidade de produtos que a Quero Quero traz. Como já dissemos, mais 20 mil itens para a nossa gama de produtos. Agora, a Quero Quero quer dizer sempre sim para o nosso cliente. Nós temos o produto. E olha só que legal, entrega rápida, tá? Então um produto aí de 5 até 6 dias aí pode ser entregue em sua casa. E não podemos deixar de falar do nosso programa Palavra, tá? O Quero Quero trabalho com o nosso programa Palavra, onde se o produto não chegar na nata marcada, você recebe o produto de graça e, e reembolsa o seu dinheiro, né? É só Quero Quero que traz isso aqui. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Muito obrigado, tá certo aí. Então, para você que está nos acompanhando no Rio Mafra Mix, olha aqui, eu dei o maior giro, pode escolher já com tranquilidade na sua casa e vem para as lojas Quero Quero Mafra em Rio Negro e a loja Infinita à disposição de vocês, seguidores do Rio Mafra Mix.